E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma compra de cartazes originais de cinema. Olha, nesse lote veio muita raridade. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Esses cartazes são originais de cinema e estão em ótimo estado. Então eu vou puxando aqui e vou mostrando para vocês. Dessa vez eu deixei os mais inéditos, os que me fizeram comprar o lote inteiro, para o final. Vamos começar com esse daqui, que é o cartaz teaser do das Crônicas de Narnia, pessoal. Olha só que legal essa arte com um dos personagens, o príncipe... Opa! <risos> o Príncipe Caspian. E olha só que legal essa arte desse pôster, que inclusive veio, vieram duas versões. Esse aqui, que é só com o personagem, estou tentando mostrar aqui com o menos brilho possível, porque esses cartazes brilham bastante, olha só, eles são espelhados para ficar naqueles luminosos de cinema, e esse é o cartaz teaser do filme, e aqui o cartaz oficial do das crônicas de Narnia olha só que legal essa foto, pessoal! Essa montagem aqui com essas cores, muito interessante da Disney, né? Príncipe Caspian, olha só que legal essa arte aqui. Ele é está muito brilho, vou tentar virar mais para cá para vocês verem. Deixa eu tentar mexer aqui um pouco com as luzes para não sair muito prejudicado. Aqui os cartazes, aí brilha, brilha bastante, né? brilha bastante aqui assim aí pessoal esse daqui é um deles muito legal essa esse cartaz o próximo cartaz é do da animação Kung Fu Panda Olha só que, que bonitinho o cartaz que mostra o Nossa como tem luz aqui Pera aí. Deixa eu tentar mostrar de um jeito que não brilhe tanto aqui. Kung Fu Panda. Olha só que legal. <risos> o personagem não adiantou pagar a luz, sair do Kung Fu Panda de 2008. Olha só que legal essa esse fundo aqui que se chamam, que na né, no pessoal de publicidade aí, o fundo publicitário, que tem essas ondas, esse aqui, esses essas duas cores, como Fupando, a pessoa parte de trás espelhada, porque é de cinema. O próximo filme, muito legal também. Ele é predominante, as tons azulados e pretos. Olha só que bonito esse daqui, de Anjos da Noite, pessoal. Olha só que arte legal! A Rebelião, olha só que legal. O personagem principal ali no centro do cartaz. Nossa, como ele brilha. Desculpem o brilho, os brilhos das luzes, pessoal aqui, aqui brilha um pouco menos olha só, e a parte de trás né, espelhado que quando eles colocam no, no, naqueles negócios chamados aqueles luminosos, aqueles backlights ela fica bem nítida e as cores ficam bem vibrantes, tô contando aqui ajuda com o meu produtor fazendo a agilidade de pegar os cartazes que eu vou mostrando eu não sei se você já tinha comprado esse mas como eu comprei o lote inteiro não sei se está repetido, a Alien Versus Predador 2. Olha só que legal essa montagem com Alien e com prenda com Prendedor <risos> Com o Predador. Aqui do filme da Fox, também de cinema aqui. Alien Versus Predador 2. O próximo filme, uh, também da Disney. Olha só a nossa Disney, a nossa inesquecível Disney, né? Wall-E. Olha só que legal o filme do robozinho tá aqui o cartaz Disney Pixar desse teaser né breve nos cinemas que mostra mais é opa como é difícil isso aqui que mostra o, o céu estrelado aquele aquela, aquele céu bem hollywoodiano vai do vermelho ao azul olha só que legal o e muito legal o pôster de cinema o próximo eu já tenho esse filme na minha coleção é muito legal agora que estamos vivendo numa quarentena o nevoeiro muito legal olha só o cartaz de cinema de do nevoeiro lançado pela nossa querida paris filmes que tá um pouquinho sumida do, do, do mercado de vídeo pessoal o nevoeiro ah, eu mostrei Ué. ah tá o nevoeiro a frente o verso e a parte da frente muito legal cartaz de cinema, o próximo para os amantes de Beowulf, olha só, Beowulf, a lenda de Beowulf, olha só que legal, olha essa foto em preto e branco, eu adoro, cartazes que tem fotos em preto e branco, esse filme tem Angelina Jolie no, no elenco, e olha só que máximo essa arte aqui lançada pelo cinema, para cinema, do Beowulf, o próximo cartaz que eu vou mostrar para vocês é da, do autor do Código da Vinci, também com o Tom Hanks, Anjos e Demônios, pessoal, olha só que legal esse cartaz, faz tempo que eu estava que eu procurando esse cartaz e também do, do Código da Vinci, mas por enquanto eu achei só desse. E de cinema, o que é mais interessante ainda. Como eu falei, não tenho problema com pôster de vídeo, também coleciono. Mas esses cinemas são legais pela impressão frente e verso. Colorido é incrível, até a gramatura é um pouquinho maior que os cartazes de vídeo. O próximo que eu vou mostrar, esses são, bast são bastante cartazes que eu comprei. Olha só, pessoal! Ah! Essa arte aqui é muito legal, esses detalhes aqui do Exterminador, do futuro, a salvação. Olhando de longe vocês podem ver lá o, a caveira, né? aquele esqueleto, aquele crânio. Mas chegando bem perto, não sei se vai pegar aqui na câmera, são muitos detalhes que fazem, que, que fazem a, a imagem, parece uma vista aérea da cidade devastada e forma essa imagem, assim, com as destruições ali, vocês podem ver a fumaça e tal, e de longe dá aquele efeito de formar outra figura. Muito legal, interessante essa arte do Exterminador do Futuro, A Salvação. O próximo, eu não sei se... eu tenho esse filme na coleção, comprei no lote de 500, o Hitman, Assassino 47. Esse cartaz é bem simples, os, os cartazes simples também têm sua beleza, numa composição bem centralizada aqui do ator Hitman. Outro cartaz que já está, que eu já tenho na minha coleção, inclusive acho que eu tenho já tenho dois deles, mas aqui vai ser o terceiro. De repente, quando chegarmos aos mil inscritos, pessoal, me ajude a chegar a mil inscritos para começar, para voltar aos sorteios. Eu tive um sorteio até agora, mas eu preciso de inscritos no canal para gente viabilizar, porque a única forma de eu, de eu né, entrar em contato com vocês é pelas inscrições, para viabilizar material, já que ninguém manda nada para mim. Então, eu faço independentemente. Aqui, ó. Ou encarnação do demônio, ó. Quando chegar aos mil inscritos, já que eu tenho esse cartaz na minha coleção, também de cinema, de repente a gente faz, a gente faz um sorteio desse aqui também para vocês. Me ajudem a chegar aos mil inscritos aqui. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo e vamos lá que a gente vai fazer os sorteios por aqui mesmo. O próximo cartaz, esse aqui é um teaser é, daquele do Speed Racer que foi lançado em 2008 também de cinema, olha só. Tem o capacete dele em detalhe, do Speed Racer, dos criadores de Matrix, com Zac Efron. Aqui o próximo também é uma animação em 3D. Chovendo hambúrguer, esse eu já tenho na minha coleção o filme em 3D em Blu-ray, muito legal e olha só, bastante. Eu adoro hambúrguer. Pessoal, quem me conhece sabe que eu sou fã dessas porcarias de McDonald's, mas eu amo e tá aqui. Tá chovendo hambúrguer, essa chuva sim. Próximo filme, próximo cartaz de um filme ganhador de Oscar de melhor ator, vencedor do Globo de Ouro, Daniel Day-Lewis. Sem comentários, né? Esse cara é que tudo que é filme, tudo que é papel que ele pega, ele manda muito bem. E esse aqui é o Sangue Negro. Não conheço, não vi o filme ainda, não vi o filme, como diria o Silvio e nem, nem minhas colegas de trabalho acho que viram mas é o cartaz é interessante o próximo é o vin diesel missão babilônia esse é o teaser só não não o cartaz oficial somente nos cinemas é aquele tipo de filme de ação né pelo jeito pelo pelas cores do cartaz azul preto amarelo é o típico filme de ação nada contra tudo a favor mas tá aí na coleção. Esse próximo aqui eu já tinha. eu tenho esse cartaz, mas só que o estado dele tá um pouco deplorável. Ele tá um pouquinho amassado, mas agora eu tenho essa versão aqui novinho dos personagens Woodstock, pessoal, é muito legal. É dirigido por Otto Guerra, pelo um gaúcho. E as animações são muito boas, as situações também. Sexo, orégano e rock'n'roll, pessoal, é muito legal. Eu tenho esse filme em DVD, como falei, tem o pôster. E esse que está em ótimo estado e agora está na minha coleção. Falando em Exterminador do Futuro a Salvação, eu tenho a outra versão do cartaz que mostra o Schwarzenegger e o Sam Worthington. Um em cada lado e a caveira no meio, nessa versão aqui do Exterminador do Futuro. Muito bonito também esse cartaz, é uma, uma arte diferente daquele da caveira. E já está aqui na coleção. O próximo, esse aqui eu cheguei até a ver no cinema, é com o Nicolas Cage. O... A Lenda do Tesouro Perdido Eu gosto quando eles fazem esses efeitos de fogo Assim, nas fotos E tá aqui o nosso querido <risos> Nicolas Cage Lenda do Tesouro Perdido Livro de Segredos, também da Disney, pessoal A Disney, né? Então o próximo aqui, eu tenho toda a coleção, porque eu gosto muito dos filmes do Resident Evil. É, eu acho que acredito que esse é o único cartaz que eu tenho da, da série, por enquanto. A gramatura é bem pesada. Esse é do segundo, olha só que legal. Resident Evil 2. Opa! Apocalipse com a Mila Jojovic, bem em destaque aqui, nossa querida Alice no pôster, saco só que legal, tentar mostrar sem muito brilho, bem azulado, muito legal, e a parte de trás, né? Espelhada, como sempre. Agora, esses últimos cartazes que eu vou mostrar para vocês são aqueles que quando eu vejo num lote e eu tenho um mini infarto. Começando com esse daqui, que é o teaser. Olha só que legal essa arte, pessoal. Homem-Aranha 3. Olha só que demais essa arte daqui do Homem-Aranha, que é bem simples, né? Tem só o 3 e algumas poucas letras aqui do crédito deixa eu tentar mostrar aqui para vocês sem muito brilho do Homem-Aranha 3 olha só que demais essa arte e além desse daqui também no, nesse lote veio o oficial com os créditos aqui embaixo do Homem-Aranha 3 olha só que legal do... Da parte 3, dirigido pelo nosso querido, meu querido, nosso querido, Sam Raimi. Dirigindo da, da trilogia do Sam Raimi ainda. Homem-Aranha 3, que legal. Esse aqui com o Tobey Maguire, pessoal, no, no papel de Homem-Aranha. Que legal. Agora a parte de trás, aqui, espelhadinha, né? Muito legal, dá vontade de botar numa mordura? Não, não dá vontade não, porque não, pois, né? Desbota. Ou não? agora o último também que eu tive um mini infarto quando eu vi é essa versão bem mas bem difícil de encontrar Batman, olha só pessoal, olha só essa arte Que é aquela nova, aquele tipo de composição aquela, que, que nem a do Exterminador Que uma imagem vai uh, revelar a outra Uma composição de imagens revela a outra Ele estava enroladinho Aqui ó, para vocês, vou tentar chegar perto para vocês verem, esse é aquela, aquele que tem o Coringa né O Cavaleiro das Trevas Dirigido pelo o nosso querido, meu querido Christopher, né, uh, Christopher Nolan, da trilogia do Christopher Nolan. E olha só que legal as imagens das cartas do Coringa uh, revelando por baixo a máscara do Batman, né, formando a máscara do Batman como se fosse um quebra-cabeça bem estilizado com bastante textura. Essa, ó, para vocês verem novamente a, a, o verso aqui e a parte da frente dessa arte do cartaz de cinema do Batman Cavaleiro das Trevas com o nosso saudoso Half Ledger e finalizando a outra versão, que é a versão oficial desse mesmo filme do Batman Cavaleiro das Trevas com o símbolo do Batman sendo formado pela, pelos fogos, pelas espro, é, pela explosão do prédio. Eu já tenho esse cartaz aqui, a versão de DVD a versão de vídeo que tem essa arte na frente e no verso é o Coringa do Half-Ledger. Só que como esse é de cinema eles vieram separados e vem frente e verso igual para colocarem no luminoso. Olha só que legal. Vou botar um pouquinho aqui mais perto para vocês darem uma olhada. Novamente, desculpe pelos brilhos, mas aqui nesse estúdio, mentira, meu quarto, tem muita luz. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena... Pequena compra de cartazes desse pequeno lote. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E caso dê um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muita coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!